Eu conheço mosquito da dengue, eu conheço mosquito normal que pica a gente, a gente fica todo, todo machucado e conheço o pernilongo que é o mesmo mosquito, pernilongo é mosquito. E o mosquito, qual a utilidade do mosquito? Para chegar meia noite, uma hora da manhã, ficar eu pá, pá, pá, pá, pá. Não adianta, vai pra terra, pá, não adianta, bota o fica fico gripado com o baigão. Então eu não sei a finalidade do, do mosquito, não, não tem finalidade, eu sei, só a medicina que pode saber. Como mosquitário do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, nós criamos o mosquito Aedes aegypti com toda a segurança. Esses mosquitos são fornecidos para os dez grupos de pesquisa que utilizam, por sua vez, como modelo experimental aqui no nosso instituto. O objetivo de todos esses grupos é compreender os aspectos da biologia e bioquímica desse inseto, com a intenção de gerar novas ferramentas moleculares para seu controle e bloqueio da transmissão de doenças humanas.